Senhoras e senhores, sejam muito, muito, muito bem-vindos ao último Chá com Alvinho da temporada, o Chá com Alvinho dos finalistas. Se você está começando por aqui, o nosso entrevistado dessa, desse, desse chá é o Lucas Valadares, tem 20 anos, 29 anos, 20 anos, ó, te, te tirei uma, uns bons 9 anos é, é, é, De Belo Horizonte, Minas Gerais. É, Lucas, seja muito bem-vindo, parabéns pela final, boa sorte com o júri, e é isso. Seja bem-vindo. Obrigado. É, vamos lá, então. Gente, é, antes da gente começar o bate-papo com o Lucas, é, vocês que estão começando por aqui e, e não se ligaram ou não acompanharam as temporadas anteriores, o Chá com os finalistas ele é um pouquinho diferente, ele é mais roteirizado, um pouco mais quadradinho, para que, sem querer, a gente não favoreça um finalista que com o Chá não é esse o objetivo. A gente quer só que eles contem a história deles, então a bola está mais com eles do que comigo agora no chá deles. Antes da gente começar, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e fazer o canal do VD crescer cada vez mais. Lucas, eu fiz tudo isso, em todos, os eu fiz tudo isso em todos os chats. Yeah! Muito bom, tá vendo? Exemplo a ser seguido, gente. Vamos lá. Lucas, como é que você veio parar nessa história de Survivor VD? Então, é. Eu já era fã do Survival e eu já era amigo do Kaique, que tipo, a gente se conheceu em PH, é, muito tempo atrás e então. tal, e aí, é, um dia, assim, ele chegou pra mim e falou Amigo, você conhece o seriado É um, um reality que chama Survival, não sei o quê? Aí eu falei, uai, conheço demais, eu gosto demais, você assiste também e tal? Aí falou, sim, eu, eu tô fazendo um, uma edição real life em BH e vai ser dia 15, você vai. Espera <risos> vai, aí, eu tenho que ver se eu posso. E eu acabei indo, foi tipo, super divertido. Conheci muita gente que já está aí no cenário há muito tempo, né? No cenário dos jogos. É... Conheci lá o, o da moderação, é, o VD, o Kaique, o Duts. É, eu acho que, foi, não tinha, acho que não tinha mais ninguém da moderação. E eles me chamaram, falar olha, você poderia ir lá no VD, não sei o quê, ou online, me explicaram mais ou menos como funcionava. Na época eu falei, nossa, não, deve ser horrível isso, porque tem que ficar disponível para todo mundo esse tempo todo, não sei o que E tipo eu acho que eu caí que uma outra pessoa, a Débora, estava lá, ainda estavam jogando TW, eu acho. E, tipo assim, direto, eles ficavam no celular lá, no meio do, do, do RL. E, tipo, eu achei bem puxado. Mas só que me explicaram também que no VD é, é iniciante, sim, talvez não fosse tão puxado assim. E aí eu falava, vamos lá, me inscrevi e tô aqui. E aí chegou até a final, muito bem. Lucas, a sua frase que foi destacada do seu perfil é a seguinte, sou bem leal, mas se, per se perdem a confiança comigo é muito difícil recuperar. Essa frase aparece no seu jogo, de alguma forma? É, sim. Tipo, aconteceu isso, inclusive, com o Vitor, eu acho. É, ele não, não explicou tão bem assim no, no chá dele, mas é, comigo e entre nós aconteceu o seguinte. Tipo, teve um momento que a gente tentou fazer um jogo de fingir que um estava contra o outro para o pessoal da escalico para tentar pegar a informação deles, né? E quando chegou em mim, tipo, vindo dos escalicos, tipo assim, a Lia falou, o Bibito me falou na segunda vez, e, tipo assim, quando chegou essa informação em mim, é sempre tinha um mais, sabe? Tipo assim. Tinha alguma coisa a mais que o Vitor falava que não era bem o que a gente tinha combinado e ele não voltava para falar comigo sobre essas coisas. então Acho que até o que ele falou sobre falta de manejo social dele, de, é, ter voltado a informação para mim, falando, olha, amigo, é, aconteceu isso, e aí eu acabei falando que se fosse preciso eu votaria em você, é, para me livrar. Ou então, é, se fosse... É, inventou uma mentira lá falando que eu estava espalhando que ali tinha um martelo. Aí, tipo assim, ele foi, fez coisas além do combinado que me deixaram um pouco, tipo assim, eu perdi a confiança um pouco nele. Então, foi meio que isso. E, por exemplo, com a Nath, eu já tive tipo, o caso contrário, que todas as vezes que aconteceu alguma coisa parecida com isso, ela voltava em mim e falava, olha, Lucas, eu falei assim, então, se alguém te falar isso, saiba que é isso mesmo, tá? Eu tô fingindo, assim, Aí eu falava, não, beleza. E aí, da mesma forma que aconteceu alguma coisa comigo, tipo assim, é, rolou isso com a Giovana. A Giovana me contou que estava querendo ir na Nath. Eu cheguei para a Nath e falei, olha, Nath, a Giovana está querendo ir em você. E a Nath tinha me contado que estava numa aliança de três femininas, tal, possivelmente teria essa aliança feminina com Giovana, é, Aline e Nath. Sabe? Então, tipo assim, isso minou a, a aliança da, das três. E aí, ao mesmo tempo... Esse, vou dar mais detalhes mais pra frente, foi um momento que eu acho que foi importante no meu jogo. Mas aí, por exemplo, esse vai e volta da informação, eu acho que estabelece a confiança e a lealdade, entendeu? E quando alguém falhou em relação a isso, foi o que eu acho que, tipo assim, foi difícil voltar a ter confiança na pessoa depois. E tipo assim, isso também acabou eu virando contra o Vitor em alguns momentos e... <risos> é. Ele, para mim, também. Bom... Gente, entendi, agora né? a gente vai para. Começa a falar e um pouco. <risos> não, tá tudo certo, tudo tranquilo. Bom, gente, agora a gente vai para o segundo momento da, da entrevista, que é o seguinte: eles, cada um dos finalistas, escolheu por conta própria cinco momentos que eles queriam trazer aqui para o chá e comentar à vontade. Tá? Então agora a gente vai passar por esses cinco momentos que o Lucas escolheu e ele vai comentar cada um deles. Começando pelo primeiro, então: o Lucas escolheu o primeiro CT. É. É, porque é, eu queria explicar assim melhor, porque foi o primeiro CD da, da temporada, né, e ao mesmo tempo foi já, eu tomei voto, né, então assim, é, desde o início, o que aconteceu? Logo no primeiro dia, eu conversei com Vitor, Renata, Emanuel e Nico, tipo assim, foram as pessoas que eu me conectei logo de cara. E eu achei que estava tudo bem, sabe? Emanuel e eu, a gente estava trocando outras ideias, já de estratégia. Tipo assim, realmente, Emanuel era, era fogo. <risos> Ele começou bem cedo. E... e eu gosto disso. Eu gosto de gente que pensa de forma estratégica. Tá? E, e o Vitor também. A gente se bateu bem, porque ele estava nessa pegada de falar comigo sobre estratégia, e ao mesmo tempo a gente foi compartilhando informação da vida, essas coisas, tipo assim, tentando nos conhecer. o Manuel falou que ia vir passar o carnaval aqui, a gente combinou de se encontrar. É... E Nico, a gente bateu bem de é, gostos parecidos. Tipo assim, a gente gosta do mesmo anime, a gente é, começou a discutir sobre é, essas coisas, nerdice e tal. E aí, tipo... É... No dia seguinte, que foi o dia 2, é, Renata chegou para mim no chat pessoal e no chat em grupo, eu acho, ela falou, tipo, oh, estou saindo, é, parabéns para vocês aí, que não sei o quê, é muito pesado esse jogo, blá, blá, blá. É, ela falou algumas coisas assim, que na hora eu não entendi, aí eu falei para ela no pessoal, oh, por que, que você vai sair, não faz isso, acabou de começar o jogo, é, a gente está tipo, conversando e tal, vamos formar uma aliança, estou contando com você, não sei o quê. E aí ela falou, ah, eu sei que você e Leonel estão vindo atrás de mim e que não sei o quê, e tipo, nessa hora eu falei, que? Eu tô, tipo, conversei com você normal e essa ideia da percepção dos outros é muito louca, né? Tipo assim, é... para mim a gente tava super bem, a gente tava conversando e para ela eu tava indo atrás dela junto com o Leonel. E Leonel era uma pessoa que eu ainda nem tinha tido contato, sabe, direito, a gente tinha... Conversar daquela coisa primeiro dia, oi, tudo bem? Não sei o que e tal, mas um, só isso. E aí, quando jogou o meu nome, o nome do Leonel, eu fui conversar com o Vitor, eu acho, conversei com o Nico e conversei com, com o Emanuel, não, eu acho que eu conversei com o Leonel e foi tipo assim: eu já estava conversando um pouco com a Nath também, e a gente formou uma aliança de cinco pessoas: eu, Leonel, Nath, é... eu, Leonel, Nath, Nico e, e Vitor. Aí, tipo, a gente se juntou num chat, conversou, e a gente foi conversando sobre isso, e o Vitor falou que foi... Leonel falou isso para ele também, é, Emanuel. Rola muito isso na filme. a gente confundiu o nome do Leonel com o Não tem nada a ver. que é o El. Mas aí, tipo assim, acabou que eu me juntei com o Leonel mesmo, nessa fase, e o Emanuel estava me falando de votar no Leonel ou na Nico, e eram duas pessoas que eu estava junto, então, tipo, eu acabei começando a minha afastar de Manuel e eu queria ir no Matheus já nessa época, ou na Aline nessa época, porque o Matheus e a Aline foram que eu tinha tido menos contato social, assim, tipo, foram as pessoas que eu tinha menos conversado. Isso no segundo dia ainda, então era muito cedo. para mim, a ideia de decidir algum voto nesse momento era por afinidade mesmo, sabe? Então, como teve a saída da Renata, ela jogou um tanto de coisa no ventilador, Acabou que todo mundo começou a se movimentar para caralho logo no segundo dia e eu tava nos, num no lugar sem internet foi tempo. eu comecei a comecei a tentar procurar informação e das contas chegou que era Emanuel que tava espalhando essas coisas é, não lembro exatamente se alguém for perguntar depois não lembro exatamente é, qual foi a conclusão por que que era o, o Emanuel acho que foi o Vitor confirmou as informações e a Nat também Giovana também e, é, e a Giovana eu conversei por fora do chat do cinco lá. E aí, com a Giovana eu também confirmei, ela falou, nossa, é realmente tá jogando demais, tá falando demais. No fim das contas, é, e botamos no Emanuel e a Aline, eu acho que por um erro meu, é, isso aconteceu durante o jogo também todo, tipo, tive vários erros, acho que... É, não foram tão punitivos, no fim das contas, assim esses erros de ser direto demais com as pessoas, mas é, minou, por exemplo, a confiança da Aline em mim durante muito tempo. Tipo, é, eu cheguei para ela e falei, oh, Aline, seu social está muito ruim, é, e não sou só eu que estou pensando nisso, porque a gente tinha tido essas conversas já no grupo do 5 lá sobre quem que a gente achava que poderia ser um alvo, antes, né? antes da treta do Emanuel, antes da gente decidir focar no Emanuel. E eu tinha citado a Aline, o pessoal citou a Aline também, então, tipo assim, a Aline tinha sido um alvo fácil, e eu cheguei para ela e falei, olha, você tá com um alvo fácil nas costas, na ideia de puxar ela o meu lado também, igual eu fiz com a Jo, entendeu? Mas a Jo, eu não precisei falar assim, mas aí eu acho que o erro foi esse ter falado com ela que talvez ela seria o alvo, porque ela não tava tendo social tão bom. E aí eu acho que ela deve ter conversado com o Emanuel, ou então com o Matheus, não sei com quem que ela teve o contato nesse, nesse trio, mas ela acabou voltando no jogo com o trio, né? E, tipo, isso teve uma repercussão boa no jogo, porque, no fim das contas, é, a Aline e Matheus, durante um tempo, a Lini melhorou muito o jogo dela depois disso, porque, tipo assim, é, social mesmo, ela começou a ser mais ativa nas conversas individuais, chamar, puxar assunto, porque fica sempre aquela coisa de, tipo, será que eu puxo assunto ou deixo a pessoa puxar assunto? Mas ela começou a conversar bastante, e o Matheus não, sabe? É... E, assim, o resultado disso foi essa configuração da tribo durante muito tempo. E eu acho que um dos motivos dela não ter motinado, por exemplo, foi isso. Foi, assim que Ela melhorou o jogo dela social. E eu acho que a Nath e a Giovana também já estavam conversando com ela nesse primeiro CT. Assim, tinha uma side alliance lá, que era a Giovana Giovanna... Nath, Emanuel, Aline e o Matheus, eu acho. Tipo assim, acho que é, foi isso mesmo. E aí, eu acho que quando até o Emanuel falou que foi traído, eu acho que foi por uma das meninas, assim, eu, não tenho certeza. Eu, na, na época, eu fiquei achando que era eu, na verdade. Tipo, eu achei que ele tava falando que eu traí ele, mas depois de muito tempo, eu talvez tenha percebido errado, assim. Essa parte de survival que eu acho que é o mais louco, né? que assim, às vezes você acha que tá aconteceu alguma coisa por causa de você ou com você e tipo você acha com certeza que foi você que tomou aquela decisão e isso repercutiu do jeito que você queria mas na verdade tinha outra pessoa talvez puxando os, os fios ali né tipo assim é, é arriscado até exemplo, quando eu fui fazer esse texto do FTC tipo assim é arriscado atribuir a jogada somente a mim porque eu não sei no fundo no fundo quem mais estava me ajudando ali sabe que o Vitor falou uma coisa assim, ele falou que conseguiu juntar as pessoas para me salvar nesse primeiro CT também. Mas eu também me movimentei, sabe? Então, assim, eu não sei se foi o que ele fez que realmente solidificou a aliança ou foi o que eu fiz. Porque, por exemplo, com o eu tenho quase certeza que foi eu mesmo. Mas a Nath também estava junto com ela nesse fake, é, aliança fake lá. Então, tipo assim, eu não sei se a Nath também fez ela querer jogar junto comigo. No fim das contas, eu consegui me salvar. Então, assim. Esse meu CT foi bem. Foi bem confuso. Tipo, acho que ninguém tá esperando isso logo de cara, assim. Mas ele definiu muita coisa durante o jogo, né? Eu acho que é isso. Eu tô com medo de ficar muito confuso indo e voltando no passado e no futuro, porque tem coisa que aconteceu aqui que, foi mais, que gerou coisas mais pra frente, então. Se eu for ficar muito confuso, você me para, tá? Não, relaxa. faz Respira e vai, vai que vai dar certo. Tá dando pra entender o que você tá falando. Bom, segundo ponto que o Lucas escolheu: é um geral da merge. Vamos é, lá. eu coloquei esse ponto como assim, um geral da merge, tipo, pra não ficar especificando CT por CT, porque eu acho que eu fiz isso no meu texto, assim. Tentei, pelo menos, passar qual foi o meu posicionamento, a minha percepção do jogo, CT por CT. E aí, eu falando de forma geral, o que acontece? É, logo que a gente chegou lá, eram sete eslabuses e quatro escalitos, né Lia, Emérico, José Nias e Vibito, é isso mesmo. E aí o Matheus, a gente já estava esperando que ele ia flipar. Com certeza, a gente estava esperando que o Matheus ia flipar. É... E aí ficou cinco contra seis. Então, assim, a gente, como uma aliança, tinha já em mente que a gente tinha que enfraquecer eles, mas todo mundo também tinha aquela pulga atrasadeira de, tipo assim, em algum momento eu vou usar uh, os votos para tentar eliminar um que está aqui dentro. Uh, pelo menos eu tinha essa essa percepção desde o princípio. assim não, não tem como eu vencer fazendo o mesmo jogo que as pessoas até o final. E isso foi uma coisa que ficou martelando muito na minha cabeça. Tipo assim, eu não posso ficar com um jogo completamente parecido com o de Vitor e Nath, e, ao mesmo tempo, talvez não conseguindo levar crédito de tudo que foi feito, porque eles também estavam participando, entendeu? Então, assim, no primeiro CT a gente eliminou a Emerick. Uma... Eu queria eliminar a Emerick porque eu tinha me desentendido com ele. Então, assim, é... eu achava que ele estava puto e ele ia vir pra cima de mim mesmo. E aí foi mais um momento de não ter tido um, um manejo social tão bom, assim. É... E... Mas, assim, eu conversei com ele, pedi desculpa, essas coisas, mas, assim, ficou mal. E aí eu falei, não, a gente tem que eliminar o Emelio. E a galera tinha tido uma percepção, eu também tinha tido essa percepção, conversando com ele mesmo, conversando com o restante dos meninos, eu conversei pouco, mas a pessoa que eu mais conversei depois começou a ter a March foi Lia e Bibito. José Nias a gente conversou, tipo, muito pouco durante o jogo todo. E aí, tipo, é, JJ, é, Bibito, é, os apelidinhos, as coisas assim, a gente foi pensando, tipo, ah, pô, o Emérico provavelmente não é o cara que tá mais bem funcionado entre os quatro. Por questão de afinidade entre eles mesmo, parecia. E... os comentários de Emérico também, no... no... No, no Facebook lá, no grupo todo tal, ele era bem emocional também, então, tipo assim, é... a gente preferiu tirar ele, que ele ser um wildcard maior, entendeu? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente queria poder usar as pessoas do futuro, a gente tinha medo de, eu, pelo menos eu, né, tinha medo de quem era mais <risos> volátil e que já não tinha afinidade comigo, né? Então, aí tá, foi a Merck, aí depois foi Matheus, Matheus foi, tipo, Simplesmente para desviar de ídolo, porque a gente ainda queria ir nos Escalips, e Matheus foi o maior Zivolt, assim, tipo, todo mundo tinha algum motivo para querer tirar Matheus, sabe? A Giovanna ficou puta por causa da prova das fotos, teve gente que estava bem puta por causa das provas das fotos mesmo, ele não forçou tentar fazer social com ninguém, e, tipo, a Aline fez uma coisa nesse nesse momento, que ela ela abriu um outro grupo, que tinha o um grupo lá da Labus é antigo, né? Ela abriu um outro grupo novo falando, tipo, a galera, Matheus flipou mesmo e tal, ele tá tentando me puxar, mas eu tô com vocês. E bora, eu acho que isso foi um, uma jogada interessante dela. E aí, tipo, é, foi Matheus foi fácil, depois foi Aliá, Aliá também foi uma questão, que, na minha percepção, ela tava tentando causar intrigas entre entre nós. Ela teve um momento que ela teve essa coisa comigo, comigo com o Vitor foi ela que chegou para mim e falou ah o Vitor tá espalhando que você tá fazendo isso e tal é... e aí eu briguei com o Vitor tipo cara por que você tá falando isso a única coisa que eu não tô fazendo no meu jogo é mentir e manipular no... as pessoas sabe tipo assim eu pelo menos foi uma coisa que eu falei que não iria fazer tipo... mentir óbvio a gente tem que mentir não tem como né mas eu não inventar histórias entendeu a, a minha eu acho que uma coisa que eu falei que eu não faria era isso. Ficar inventando historinha, e passar o Fácil né, no, no Survivor. <risos> mas é, é, é legal, é é, é é tipo, é legal de assistir, mas eu fiquei tipo, porra, eu tô conhecendo essas pessoas de verdade e tal, eu não, eu não quero pelo menos fazer isso, sabe? É uma coisa que eu me neguei. É, aí é, foi liar... Foi um, acho que foi o um CT que teve o rouba-voto. Uma das coisas que aconteceu nesse rouba-voto foi o seguinte: eu tive a oportunidade de usar o rouba-voto. É, Nath chegou para mim e falou: Olha, você quer ficar com o rouba-voto? Pode ficar e usa ele. Aí eu falei: hum, Vou fazer os Calix ficarem com mais raiva de mim. Nossa, vai ser, vai ser bad isso. E eu falei: Ah, não, não quero não. Pode usar aí, vai lá, força. Tipo assim. É, e ela já meio que, tipo assim, acho que ela não queria usar, porque ela já estava fazendo um manejo de júri muito bom desde esse momento, acho tipo que assim, ela devia estar buscando informações com as pessoas, tentando ser verdadeira, social dela é muito bom mesmo. E ela falou, ah, usa aí e tal, e eu falei, ah, não, eu tive esse pensamento, né? Tipo, nossa, tô me fodendo já, não vou usar isso não. A galera já estava me chamando de arrogante, não sei o quê, falei, nossa, não, não, vou, não vou usar esse negócio não. Mas só que aí, é, ao mesmo tempo, conversando com o Lia e com o Bibito, eu comecei a querer jogar com eles mesmo, tá? E e aí eu, eu falei com o Bibito, olha, se acontecer tudo do jeito que eu tô planejando, eu consigo jogar com vocês hoje. Que era, eu ia pegar o rouba voto roubar o voto do Vitor, e votar junto com eles em Vitor. Porque nessa época, ah, é. Eu não contei isso. O Vitor tinha um item lá, né? Todo mundo sabe já, né? O Vitor tinha o um item da máscara. E ele me contou logo de cara isso. tipo assim. Ele me contou que tinha pegado o, o, o Tolkien, porque o Tolkien foi meio que numa prova, ele me falou. E aí, a outra... outro momento, ele me falou que tinha conseguido o item. Acho que ele queria tipo, solidificar a nossa nossa aliança. E me contou, mas só que ele me contou mentindo, sabe? Ele me contou falando que é, no F5, ele poderia levar ele mais um aliado para a final, tá? nunca, nunca ia ter um item tão forte. Se tiver, eu vou ir lá dar um tapa em cada um da moderação. E, tipo, imagina, fez no F5, <risos> levar duas pessoas para a final. Não fazia sentido nenhum. Aí, eu sabia que ele estava mentindo, mas eu fiquei com aquela informação, tipo assim, ah, eu vou ficar com essa informação aqui do Vitor para poder usar contra ele mais na frente, né? E aí o meu plano usando o rouba Vote seria tipo assim, eu vou contar para a Nat que vou tirar o Vitor, porque a Nat era a minha outra maior aliança e explicar por que que seria por causa do da máscara. E eu ia começar a me aliar com os, com os carigos mas eu ia ter a Nat junto comigo, que a Nat era o melhor social assim entre nós três, que era a aliança mais a minha aliança mais forte era com os três, Vitor e Nat. Mas eu já estava querendo tirar o Vitor nesse, acho que era F8, né? É, F8, foi o da é. Mas aí, eu queria manter a, a. porque ela estava causando esse caos, assim, entre as pessoas da, da minha tribo, e eu acho que três era bom o suficiente para poder usar a vantagem de primeiro e, ao mesmo tempo, ainda dava para tirar mais... ela tentar formar um FTC junto com os outros calicos porque aí eu queria mudar a minha história de, tipo, jogando junto com o Nath e o Victor para... É... pessoa que eliminou a família Labus, tá ligado? Tipo assim e tipo salvou os calitos A minha ideia na época era essa. Eu achei que foi. Aí talvez eu fui prepotente mesmo de achar que isso poderia dar certo. Mas acabou que a Net não me deu o rouba voto mais e seguiu do jeito que foi. A Lia saiu e eu não eu tipo, não consegui fazer a jogada. E aí depois ela chegou para mim e falou: Ah, nossa, você fala, fala, mas não faz. Eu falei, velho, era era muito específico as condições para dar certo, então, enfim, desculpa. É, mas aí eu já estava jogando o no nome do Vitor, né? Eu acho que foi, eu não lembro se foi nesse momento exato que eu contei para a Nath que ele tinha o um item, mas é, eu estava tentando jogar contra o Vitor, e ao mesmo tempo é, eu comecei a falar com o Leonel, por exemplo: Ah, a Nath está muito forte, a Nath está com um jogo muito bom, temos que ficar de olho nisso. E falei com o Giovanna também: Olha, a Nath está muito forte. E aí, esse próximo CT, acho que foi o CT de Giovana. Foi no DF7, né? Aí, no CT de Giovana... Ah, eu acho que eu, eu separo um momento só para falar do CT de Giovana, né? Tá, então eu vou pular isso. É... Mas tem em mente... Ou será que eu falo agora... <risos> Pode falar agora? Ah, seu critério. É, tá. Um outro momento que eu tinha guardado era só para falar desse CT. Mas então vamos lá já, para não quebrar a história. É... No CT da Giovana, eu já estava minando o Vitor e já estava tentando solidificar minha aliança com o Bibito e Josenias. Mas eu estava conversando só com o Bibito. E aí foi nesse momento que eu falei com o Bibito, olha, como já estava só dois, eu falei, não, vamos formar um FTC aqui nós três, eu, Bibito e Josenias, e tentar eliminar todo mundo da Labusa. Esse era o meu plano para Bibito. É... Mas eu tinha um outro plano Que era eu, Leonel E a Aline na final Tinha vários planos, né? Tinha um plano também de levar a Giovana Caso a Aline ficasse muito mais próxima da Nath Mas aí foi nesse momento que deu tipo, tudo errado Em relação a isso é... Vamos lá, de manhã, logo de manhã no dia de CT Giovana me mandou um dobrão Que ela ganhou na prova Na prova passada, que ela tinha ficado imune e aí, eu peguei esse dobrão e consegui o item, que era a Pedra Púrpura. Aí, o que, que eu poderia fazer com o item? Eu tinha um voto duplo. Aí, é, mas eu podia dar esse voto duplo uma pessoa só. É, uma pessoa ia receber dois votos meus. Beleza. É, e foi Giovana que me deu. Mas, <risos> aí, é, no, na hora do CT assim, tinha um plano junto com eu, Giovana, Nat Aline... É, Bibito e Josenias e aí eram sete pessoas, para eliminar Vitor e dividir os votos em Leonel, porque as pessoas já, já sabiam do item do Vitor, eu acho, não sei se todo mundo, mas, assim, pessoas chaves, para mim, já sabiam do item de Vitor, e aí a gente queria eliminar ele por causa do item, mas ao mesmo tempo... É, estavam com medo de um possível ídolo de Vitor, né? Porque parece que o Vitor mesmo contou essa mentira, assim, falando que tinha um ido e tal, eu estava seguro e tal. Acho que ele falou isso com os meninos da Escali. E aí, então, o split ia ser Vitor 5, é, eu mais Josenias, aí eu ia usar o voto duplo, ia ficar três em Leonel. É, beleza, né? E aí a gente ia falar pro Vitor e pro, pro Leonel votarem em Vitor. Pra mim, tava ótimo esse plano, porque... Esse, esse plano tinha sido a ideia, é, o split tinha sido ideia da Nath junto com as meninas lá e, e os meninos. Então, tipo assim, eu ia me abster de ter tomado a decisão de ter votado em Leonel e ao mesmo tempo em Vitor, mas assim, em Vitor eu já tava querendo tirar já. Mas, é, de última hora, a Nath decidiu que ela ia conversar com o Leonel pra poder é, convencer ele a votar em Vitor também. E, de cara, Leonel aceitou. assim ela chegou e falou, ah, vamos votar em Vitor, não sei como é que foi, mas ele aceitou e aí ela falou, nossa, o Leonel aceitou, tipo, caralho, Leonel confia muito em mim. E eu acho que ela ficou com isso na cabeça e se arrependeu de fazer o split em Leonel E aí ela chegou para mim e falou, vamos votar em Giovana, porque tinha rolado essa conversa do... da aliança feminina e ela, a Giovana me falou que queria tirar a Nath. E eu falei pra Nath que Giovanna queria tirar ela para tipo assim, a minha ideia era eu vou quebrar a aliança feminina, mas Giovanna e Nath estão jogando junto nesse, no próximo a gente tira a Nath. Então, assim, meu plano era esse. Eu, Giovanna e os meninos da Calico tiramos a Nath e pronto, eu consegui fazer a aliança que eu queria junto com eles. E ao mesmo tempo eu já tinha uma aliança muito forte com o Bivito, que eu mandei, tipo assim, muita informação pra Bivito. Eu mandei um áudio de, sei lá, uns 10 minutos falando tudo que tava rolando e esperando que ele fosse confiar em mim, sabe? É, no fim das contas, eu acho que ele confiou bastante, mas ele não me dava informação de volta, sabe? Por exemplo, ele não me contou dos idos, ele não me contava das coisas, então, tipo assim, é, para mim, tava querendo jogar com ele, foi ruim, assim. Eu, eu achei que não valeria a pena jogar muito com ele, mas beleza, fica com essa ideia aí. <risos> aí, é... <risos> mas... <risos> A cabeça funcionou assim. <risos> Mas aí, é, no, no CT lá, a, a Nath chegou para mim e falou: Vamos votar em Giovanna, então. Você vai votar em Giovanna. E eu falei: Não, não vou deixar a Nath tomar as rédeas de tudo, assim. tudo que pariu. Aí eu estou tipo, entregando o jogo para ela mesmo. É, e eu já sabia que ela estava forte. Então eu falei: Não, não posso. O é, que, que eu fiz? Foi, foi, foi, foi tipo, assim: faltando cinco minutos para a votação. Eu cheguei para o Vitor e contei tudo para ele, falei, Vitor, estão vindo cinco votos em você, não falei de quem, não, não, eu não fiquei especificando essas coisas porque eu queria diminuir as chances dele conversar com as pessoas e conseguir, sei lá, fazer algum outro plano, entendeu? E, sei lá, às vezes as pessoas virem em mim porque eu estava quebrando a, a blind, entendeu? E aí eu falei com o Vitor, não falei quem foi, falei que ele ia tomar voto e falei que se ele tivesse um ídolo para ele usar. E ao mesmo tempo, eu acho que a Nath contou pra Leonel o que que tava rolando. É... Eu também cheguei pra Leonel e falei, e... mas ele ficou, tipo, perdido. Todo mundo ficou, tipo assim, caralho, o que, que tá rolando? E aí, eu fui falando, tipo, falei com o Vitor falei com o Leonel, falei com o Nath, falei com o Nath. Não, a gente não vai no... na Giovana assim, então. Então a gente vai voltar todo mundo na Giovana. Porque então a gente vai tirar a Giovana. Por que é que eu pensei? Eu queria a Giovana jogando comigo, entendeu? Talvez essa foi a jogada que eu mais me arrependa, assim, porque eu poderia ter conversado com a Giovana ao invés de ter conversado com o Vitor, entendeu? É... Mas eu acho que eu estaria solidificando, é, sei lá, eu acho que a minha maior burrice foi ter conversado com o Vitor e não com o Giovanna. Eu devia ter conversado com o Giovanna, falado com ela, olha, eu fiz isso, é, sei lá, era muito arriscado, porque eu acho que ela não ia confiar em mim depois também mais, porque eu contei para a Nath que ela... Que queria ir na Nath, entendeu? E eu acho que se eu chegasse para ela e falasse, olha, agora a Nath cai em você porque é, eu contei para ela que, tipo, você cai nela. Aí eu falei, nossa, fudeu. Eu fiquei, tipo, uma queda de braço com a Nath em relação a quem que a gente ia votar e acabou que a gente, tipo assim, como foi tudo, pareceu um grande surto, todo mundo ficou falando, tipo, foi um surto, absurdo, que não sei o que, e eu realmente eu tava tremendo, tá ligado? Tipo assim, para mim, se foi surto, foi a parte de ter tentado fazer isso tudo em pouco tempo, mas foi para mim muito legal que eu consegui a confiança das pessoas para mudarem de voto de última hora, assim. Aí foi dois votos meus, eu acho que o José Nias, a Nath e talvez o, o Leonel, quatro, é foi acho que foi quatro votos nela, não, não lembro. Se foi duas pessoas que voltou, mas meu voto duplo, só sei que Deu 4 a 3, eu acho, e ela saiu. E aí eu fiquei mais aliviado. E, tipo assim, ah, o Vitor vai vir conversar comigo, é... eu salvei ele e tal, é... vai ficar feliz e vai jogar comigo, né? Leonel também vai ficar de boa. E a Nath, a gente solidificou nossa aliança. A gente fez um, uma jogada junto, nós dois ali né que tipo, a gente decidiu no último momento, ó, vamos mudar e tal, mas aí, tipo assim, deu tipo tudo errado, o Vitor chegou para mim e ficou puto, tipo, me, me falou altas coisas, tipo assim. eu me senti bem mal tipo com, com as coisas que ele falou, me senti meio humilhado, assim, mas por questão de visão estratégica, sabe, ele chegou pra mim e falou, nossa, que merda que vocês estão fazendo, porque... Pra ele era muito confortável ficar no Labuz Strong, porque ele tinha um item foda que ele ia se salvar lá e ia para final. Então, tipo assim, eu entendo por que que ele fez isso, de, ah, nossa, que jogada burra que vocês fizeram, nossa, que loucura, ter, ter que quebrar a aliança e tal, tal, tal. Mas, assim, no fim das contas, ele falou isso e ele queria manter a aliança porque era benéfico para ele. Então, é... Eu ignorei isso depois, mas... Isso me deixou muito abalado. É, Nath também. É, todo mundo ficou meio abalado com a situação toda, porque foi o nervosismo na hora foi muito alto, sabe? E aí, beleza, a gente foi pro... Esse foi o, o CT da Giovanna, que foi assim eu acho que o momento que eu, eu fiz uma jogada interessante e, e ao mesmo tempo, solidifiquei alianças para o futuro, sabe? E. É, Bibito não entendeu nada, José Inês também não, foi, foi bem, tipo, engraçado, assim, foi, a gente ter mudado o voto de último minuto, e, mas deu certo. É, aí, para frente, foi a saída de Vitor, né, e aí foi o um momento que eu fiquei, tipo, muito puto com Bibito e, e José Inês, porque eles não me contaram que tinham ido, e eu tava contando tudo para eles, sabe, eu tava, tipo, realmente confiando na ideia de que se desse errado com o pessoal da Labusa, eu ia pro FTC com os dois mas é, eles não confiavam em mim, tipo assim, não me contavam nada, é, apesar de eu tipo, contar tudo para eles, tentar fazer o possível para que eles confiassem em mim, eles não confiaram em mim. Aí eu, eu num momento lá, a maioria era era cinco, acho que seis, não, cinco contra dois ou quatro contra dois, não sei. É, era a quantidade grande de grandes pessoas já ainda na na Eslavúse e o Vitor ficou fazendo drama absurdo de, ah, vocês vão quebrar tudo, blá, blá, blá, blá. E a galera foi convencida nisso. É... Beleza. Eu ainda queria votar no Vitor. Mas só que por ter a maioria, e eu não queria que o tipo, Leonel e a Aline ficassem desconfiados de mim também, sabe? Porque, assim Se eu botasse com os Calicos agora, eles iam ficar muito desconfiados de mim, provavelmente eu não teria conseguido me salvar mais para frente também. Então, assim, eu pensei, eu não vou me fuder com o resto do pessoal, para fazer uma possível jogada maluca com os outros dois, sabe? E, e quando eles usaram esse ídolo, eu falei, porra, agora que não dá para jogar mesmo com os meninos, porque eles estão muito fortes, tipo assim, de histórico de coisas que eles fizeram, é, ter usado o ídolo certo, finalmente também, né? Ter usado o ídolo certo. E e aí teve um empate, né? Nath e Vitor, e aí a gente falou, não, vamos tirar o Vitor. E tipo, é, já era esperado que a gente tirar o Vitor por causa do item né? Mas eu, por um momento, falei, velho, puta que pariu, a gente tinha que aproveitar isso para tirar a Nath, porque o Vitor vai continuar sendo alvo na próxima. Mas a Lina e o Leonel estavam muito... muito juntos ainda com, com, com o Nath, sabe? E o Bibito e o Leonel, nessa hora, ficaram bem putos comigo, porque eu não voltei com eles. Mas eles não me davam informação, então, assim, eu, foi uma decisão. Se você não me dá informação, eu não vou te dar meu voto, sabe? Uhum. É... E aí, acabou que a gente... Eu queria em Nath, mas só que foi melhor ter ido em Vitor mesmo. Porque a Nath me salvou também mais pra frente, sabe? Então, beleza. É, isso foi o seu do Vitor, né? E depois foi Josenias, Josenias foi, tipo assim, no-brainer pra mim. Eu não tinha o que pensar. É, já eram dois contra quatro. É, não, não fazia sentido para mim nenhum tentar jogar com os outros dois agora, porque primeiro eles não confiavam em mim e eu achava que o Bibito era muito forte. Então, enquanto eu mantesse esse Bibito e o Josenias no jogo, era uma ameaça também de chegar no FTC e tinha uma história muito boa de superação e tal, essas coisas. Então, eu acho que as pessoas simpatizaram com a história, né, de tipo, ah, chegar aqui em Underdog, perderam todas a, a, as coisas e tal, e foi uma opção não, não mais jogar com eles, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda ficava tentando fazer o social, tipo, ah, eu vou tentar ir com vocês na né, próxima, então, mas não, não deu. Aí a gente tirou José Nias, depois tiramos... É... Ah, é, aí depois foi aquela loucura de provas seguidas, aí foi Bibito e Inácio, FTC. Aí Bibito foi também... É... Eu, do meu lado, eu voltei junto com o Leonel, e fui surpreendido com os dois votos em mim, né? Eu não tava esperando aquela jogada, eu achei genial, assim... para mim foi genial, porque a Bibi estava espalhando que tinha um ídolo. E... A, a, eu conversei com a Aline, com o Nath, falei, ô, oh, Bibi tá me falando que tá com vocês. E que vocês... E, e que ele tem um ídolo, e que vocês vão votar em mim, e que eu vou sair. Não ele. Ele me falou isso, tipo assim... É... Eu cheguei para ele e falei: Dimi, todo mundo sabe que você tá mentindo, ninguém acha que você tem um ídolo, e a gente vai votar os quatro em você. Tipo, eu falei isso com ele. É, e eu acho que, tipo assim, ele conseguiu convencer as meninas que ele tinha um ídolo, e elas votaram em mim, ou foi uma jogada tipo, que elas pensaram mesmo e quiseram fazer um empate? Não sei o que foi da parte delas, porque eu não consegui conversar isso, porque foi muito rápido, teve outro CT e tal, é, e depois disso já tava fazendo as coisas pro FTC. Então, tipo assim, não tive tempo de conversar com a Aline e com o Nath sobre isso, para entender qual foi o plano delas para votar em mim. E a Aline, quando eu perguntei, na verdade, ela desconversou e eu falei com ela, Aline, você votou em mim, com o Nath, eu votei com o Leonel e o Bibito, e o Bibito votou em, em, em Nath, eu acho. É. Então, tipo assim, não, não tem por que você mentir para mim agora, tipo, não, a contagem é simples, sabe? E aí ela falou, ah, não, é... E desconversou e não me respondeu mais também. Aí, tipo, beleza. É... Mas eu achei genial a jogada, porque se realmente ele tivesse o eu teria saído. Mas o que tipo, me deixou mais de blown foi ele não ter votado em mim. E eu acho que provavelmente vai ser o maior arrependimento de Bito aí. É... Mas para mim foi ótimo, porque eu acho que a minha confiança de que o pessoal tava comigo e quando eu falei com ele, pode ter influenciado a decisão dele no final. Tanto que depois que ele saiu, eu até falei com ele, velho você conseguiu convencer elas, mas você não acreditou, sabe? É... E foi isso, tipo, Nath também, para mim, foi é... a melhor opção, eu já tava tentando conversar com o pessoal há muito tempo, falando gente, Nath tá muito forte, não dá para ganhar dela, Nath tá é muito forte, não dá para ganhar dela, Nath tá é muito forte. E eu falei isso com o Leonel e com a Aline, né? É... Mas na hora do, da votação, Ainda teve a Aline ainda não conseguiu votar em Nat, tipo assim, eu fiquei de cara de Nat ter conseguido é, convencer ela que e eu tava imune nessa, né? Então, graças a Deus eu tava tranquilo porque mas eu tinha certeza que se eu não tivesse imune e a opção entre do pessoal fosse eu ou Nat, eu, eu ia sair com certeza, sabe? Tipo assim, a Nat tinha um social muito melhor que o meu e a Aline tinha coisas no passado que a gente teve de problema, né? E o Leonel era uma incógnita. Tipo assim, eu chegava pro Leonel e falava o que, que a gente vai fazer, Leonel? Pelo amor de Deus. Aí ele falava, não sei, o que, que a gente vai fazer? Aí eu falava, por que, cara? Por que, Leonel? Fala alguma coisa. É. que o meu jogo todo eu me baseei na troca de informação, sabe? Tipo assim, eu tô te dando bastante informação, tô sendo sincero com você, tô, é, então espero que você me faça isso de volta. Funcionou por muito tempo, mas tinha gente que não funcionava. O Leonel era um deles. Não... Não conseguia extrair informação do que, que ele estava pensando. Mas ele acabava, no final das contas, indo junto, sabe? Tipo assim, ele não tomava decisão nenhuma no fim das contas. Ele se acabava indo junto com a galera. Acho que a maior decisão dele de voto foi essa que a gente votou junto na Nath. É... Mas a Aline não conseguiu votar na Nath, mesmo eu tendo falado com ela, gente, a gente não consegue nada dela, você quer ir para a final Você, você quer... né? E acho que a Aline também ficou muito abalada e tal. E ela acabou não conseguindo votar em Nath. Eu também estava tenso na hora, sabe? Tipo assim, mas eu falei, eu quero ganhar, não quero. Eu tenho certeza, se, se a Nath conseguir convencer vocês a não votarem nela, ela merece. Eu, vou... <risos> eu posso estar no FTC, mas eu acho que eu só pedi para dar a coroa para ela. Mas é... deu tudo certo, sim, no caso. É... Acabou que conseguimos tirar a Natália. Eu fui para o FTC com o com um F3 que eu tinha planejado. É... Eu tinha né, os dois F3 para mim né, Que era eu, Bibito Leon, e José Ninhas, Ou eu, Leonel e, e Aline Que pra mim eram as pessoas que eu conseguiria vencer Mas só que no meio da coisa eu vi que Bibito e José Ninhas Estavam muito mais fortes que eu E me firmei com o pessoal da Eslabusa, né Aí assim Eu acho que é um overview bem grande Da Muxi, na verdade E do CT da Giovanna né. Bom é, Você concluiu? Caralho, eu acho que eu já falei. Tô... É, é... é, o tempo é seu, você fala quanto você quiser, é, não tem limites. É, bom, então a gente já falou do, do, do primeiro momento, o segundo momento você acabou entrando no, no terceiro momento que você tinha separado, que era o CT da Giovana. Então você falou especificamente dele junto desse outro momento. Vamos para o seu quarto momento, então, que é Minha Estratégia. É, então, minha estratégia entrando no jogo foi, é, eu, eu separei esse momento para falar é, exatamente do, da, como eu me movi, né, como eu, eu consegui me mover entre as alianças que eu fiz. É, eu, eu entrei no jogo falando que uma coisa que eu não faria era inventar mentiras dos outros, assim, e eu ia tentar ser o máximo sincero e o máximo eu mesmo, sabe? É... Quem me conhece e, e me viu, assim sabe que eu sou muito estratégico, eu, eu gosto de fritar nisso, tipo assim eu gosto de ver vídeo de análise de survival, tá? tipo assim, o cara falando, nossa, aí, tal pessoa fez isso, tal, tal, tal, eu acho esse tipo de coisa interessante. É, eu gosto de jogos online, essas coisas, então, tipo assim eu assisto muito jogo e vejo análise, essas coisas, é meio que o meu futebol é, é jogo online, né? Porque eu acho que, é que as pessoas têm esses programas de esporte, essas coisas e tal, para ver análise, essas coisas. É, é isso. E isso vai, eu acho que encaixa perfeitamente nisso, porque tem muita estratégia e, e eu acho que. É... O jogo é estratégia, estratégia, estratégia. Estratégia social, estratégia em provas e. É... Como é? Out, chat, outplay? Como é? <risos> Você lembra? É é, é... é... Outlast. É... Outlast mesmo? Acho que... É. é. É. Tá, mas aí, pra mim é só isso, sabe? Então, eu falei, eu vou fazer uma estratégia social, do ponto de vista de sinceridade, troca de informação, porque no URL, quando eu joguei com o pessoal também, eu percebi que eu não tinha informação do que estava acontecendo, sabe? Por... As coisas chegavam em mim já depois que tinha acontecido. E eu venci muitas provas lá. Então, eu não tinha experimentado tanta certeza assim. Então, eu não sabia qual era o meu nível de confiança com as pessoas. Eu não sabia se elas estavam realmente acreditando nas coisas que eu estava falando, mesmo eu sendo sincero lá. E aí eu falei: eu vou tentar de novo aqui. E ao mesmo tempo, eu vou passar mais informações no meu jogo. Porque lá teve um momento que eu tinha item, tinha vantagem. Não falei para ninguém. E depois as pessoas chegaram para mim e falaram, nossa, se eu soubesse que você tinha essa vantagem, eu tinha jogado com você, para flipar e tal. E tal. É... Foi até o Rainer, né? mas não flipou. E acabou saindo, logo em seguida, que eles eliminaram a gente. Mas, ele é... lá tinha uma família feliz também. E isso é uma outra coisa, que é tipo assim, eu odiei essa questão de família feliz, odiei um supergrupo mas... E, estrategicamente, estando num supergrupo aqui, eu vi que, tipo, velho, é muito forte, não tem como. Assim, a possibilidade de dividir votos e, mesmo assim, eliminar uma pessoa que você quer, isso é, é muito forte. E... Se você conseguir manter a confiança dessas pessoas também, é, assim, ninguém flipar, porque o problema é alguém flipar. É, é muito forte. Então... Pera, eu me confundi, né? <risos> Mas... É, a minha estratégia foi essa: de fazer o um social em base de informação e confiança, é, sendo sincero. E a outra coisa era tentar jogar com pessoas que tinham é, visão estratégica parecida com a minha, e foi Nath e Vitor. E foi muito interessante que teve um momento do jogo que eu estava conversando com o Nath, e ela falou é, a visão dela é de cada jogador, o que, é que eles poderiam falar de jornada no. O FTC, e de mim ela falou para caralho aí eu falei, meu Deus, entendeu Nath tá querendo me tirar mas assim, no fim das contas a gente ficou numa guerra fria depois desse momento, eu acho eu não lembro quando foi isso, acho que isso foi no F5 ou F6 mas foi um momento que eu fiquei, tipo assim caralho, Nath pode estar querendo me tirar também, né eu tô achando que eu tô sendo esperto, mas ela tá sendo mais esperta, e outra coisa que eu tentei utilizar para mim mesmo foi isso que assim, um é, não tem como ganhar Survivor sozinho. Pô. As pessoas me salvaram várias vezes, né, nessas últimas rodadas, por exemplo. E aí... É, uma coisa que eu vi foi, não tem como jogar Survivor sozinho, as pessoas têm que, no mínimo, gostar um pouquinho assim de você. E a outra é que... Não, não tente achar que você é o mais esperto. É, não tente achar que você está plantando informação em mil lugares, é, vai funcionar, sabe, e tipo assim, o fluxo de informação, eu consegui fazer isso, que era uma coisa que eu queria também, e que eu consegui passar muita informação por mim, tipo, através de Vitor, através de Nath, através de Leonel, às vezes, Leonel é muito difícil, <risos> através de Bibito, é, eu conseguia ter alguma informação de, ah, a pessoa tal falou que tá querendo em você, ou é, essas coisas, tipo assim, estão querendo ir na sua aliança ou então estão querendo ir em você e eu conseguia ter essa previsão sabe nos dois CTs da marcha que eu levei voto eu já sabia que eu, eu já sabia que eu ia levar voto sabe então assim eu posso não ter sido a pessoa que ativamente buscou a informação mas toda a informação estava passando por mim também e nisso a gente usava isso para tomar as decisões né é, na época como como aliança e depois eu fui tomando as minhas decisões sozinho então. assim eu acho que é isso eu não sei se eu tô Relaxa, tá tudo certo, não tem jeito certo de fazer isso não, é do seu jeito mesmo. É... Vamos para o último ponto, então, que o Lucas escolheu, relação com minha aliança. Eu acho que eu vou até abranger um pouco isso, para falar da minha relação com, com o cast, assim, né? porque... É... é o que eu já, já comentei, né? Assim, Desde o início eu decidi ser honesto, e é uma coisa que eu sou na vida, sabe? É... As pessoas às vezes percebem isso como um problema, sabe? No trabalho eu faço isso, tipo assim, recentemente tá tendo uma mudança lá no meu setor, e eu falei, velho, se ficar ruim, assim, assim, assado, é... não vale a pena para ninguém, enfim, tipo assim, eu, eu vou fazer um motinha aqui dentro. E é... no jogo eu também fiz isso, tipo assim, as pessoas chegavam para mim às vezes com propostas absurdas, eu falava, velho, sua proposta é absurda, eu não não quero isso, sabe, eu não, não sou burro, sabe, eu não vou arriscar minha aliança sólida com outras pessoas para tentar fazer uma jogada só porque você tá em minoria, sabe, não, não vou fazer isso, e tipo... Acho que isso me causou um problema no social, na área social. Apesar de conseguir ter um fluxo de formação, apesar de ter pessoas que confiavam em mim e me salvaram mais para frente, e, tipo, acreditaram no que eu estava falando, não votaram em mim, etc. Tal, é... Apesar disso tudo, eu acho que tem muita gente que ficou com um sentimento negativo, sabe? E Principalmente as pessoas que saíram mais cedo, eu acho porque elas não tiveram chance de conversar muito comigo e tipo perceber que eu realmente sou sou assim, não é por maldade, sabe? Talvez eu, talvez eu seja prepotente mesmo, e tipo qualquer coisa do tipo, mas a pessoa chega para mim e fala ah, é, sou um aqui sozinho, vamos votar junto contra sete, sabe? Tipo, um, um, desculpa, não dá. É, e alguém que nunca jogou comigo chegar para mim e falar ah, é, tipo assim, não tinha como, não tinha como eu, eu fazer o flip que eu queria até, eu queria fazer realmente, mas não teve como e não fazia sentido, no, no fim das contas. E eu acho que isso me prejudicou socialmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que com as pessoas que eu consegui firmar, que foram Nath, Vitor, Leonel, é, é, Nico no início, mas ela ficou ausente muito cedo, é, as pessoas que eu consegui me firmar foi nessa na base de troca de formação honesta, sabe? Não, não tava mentindo para ninguém, e quando as pessoas iam confirmar depois essas informações, acho que elas viam isso, e isso gerava um vínculo de confiança, e isso foi gerando esse vínculo de confiança até o momento do, do final aí. É, assim, principalmente com o Nath, eu tive uma relação até pessoal a nível pessoal, assim, que foi muito forte, eu gostei muito disso no jogo. Vitor, a gente teve um momento muito forte de compartilhar informação e conversar, e pessoal, sabe? tipo Eu realmente gostei muito de Vitor também, mas é, por causa dessas confusões na merge, a gente acabou se afastando horrores. Eu acho que esse voto, não sei se foi o voto que ele saiu ou foi um voto depois, mas eu falei, velho, é, tipo assim, a gente se uniu muito, mas a gente também se passou muito e, e foi bad, assim, né? No final a gente saiu meio que, não sei se a gente tá brigado, não sei. Essas coisas acho que eu ver depois. Mas as pessoas... Ficaram chateadas comigo para caralho. A Giovanna ficou chateada comigo. E Giovana foi, tipo assim, o momento que ela tentou me dar uma confiança. Eu quebrei essa confiança por causa de uma aliança mais forte que eu já tinha, entendeu? É Tipo assim, foram erros sociais com aquelas pessoas, mas foram escolhas estratégicas pelo que eu já tinha. E pelo que eu poderia ter com outras pessoas que eram mais fortes. Entendi isso, tipo assim. Eu magoei Giovana porque eu tinha uma aliança muito forte com o Nath, e eu queria manter essa aliança com o Nath sobre a aliança da Giovanna. Né? Para tipo, mim, valia mais a pena a aliança da Nath. É, com o Limito e José Nias, a mesma coisa. Tipo assim, eu preferi quebrar a, as coisas que a gente tinha tentado construir para ficar com o que eu tinha já com os ex com o Leonel e a Aline, principalmente, e, naquele momento. Né? Mas é, eu acho que foi uma uma coisa que vai me perseguir nesse FTC. Tipo assim... É, ter sido um pouco grosseiro, assim. mas não, não foi grosseria, foi, tipo, é, falar o óbvio, velho, tipo, ah, não, não vou fazer isso, não vale a pena fazer isso e tal, e a pessoa ficar puta né, assim. Bom, muito bem, vencemos os cinco momentos do Lucas. Lucas, pergunta para tem pra todo mundo que foi eliminado. Hã? Confusão de falas, se alguém não entender mas... nada, pode me Relaxa. perguntar lá no chat. Relaxa. <risos> calma tá tudo eu entendi tudo que você falou acho que tá bem acho que tá bem claro o que você falou é... bom eu perguntei para os eliminados e no caso deles faz bastante sentido porque eles foram eliminados né é... mas eu queria saber também de vocês se tem alguma coisa da temporada que vai assombrar vocês quando vocês estiverem lembrando da temporada no futuro eu oh, essas Antes do chá, eu pensei tudo o que, que eu ia fazer no chá. Eu pensei, Nossa, meu chá vai ser muito legal, porque já vou ter que chegar lá definido tudo e tal. Mas aqui, assim, não, não deu. Foi muito rápido essas coisas. <risos> mas é, eu já tinha pensado nisso, mas eu não. Eu acho que o que eu poderia ter feito diferente. Não que eu me arrependi, assim. Eu, eu me arrependi um pouco de ter salvo o Victor, porque eu acho que no fim das contas. É, talvez eu poderia ter me recuperado com a Giovana, sabe? Mas... É, e talvez a Giovana poderia ter sido uma aliada mais forte para tirar a Nath antes, sabe? E a gente ter mais jogadas. Mas... É, foi arriscado, assim. Tá? Era arriscado começar uma aliança nova, tipo, naquela altura do campeonato. Apesar da gente ter jogado junto, antes eu e o jo, João, mas naquela altura do campeonato, minha aliança não era tão forte como a outra. Tá então, então, tipo, não sei se eu me arrependo de ter tirado ela, mas eu me arrependo de ter salvo o Victor, assim. Eu acho que eu me arrependo de ter conversado, contado tudo para ele, porque eu acho que o efeito foi pior, sabe? É... Da reação dele, né? e, tipo, sei lá. É... Mas eu ainda não teria voltado em Giovanna, provavelmente. Teria feito os, os vo... não teria usado o poder, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que essa jogada foi a mais complicada, assim, mas que também foi a mais divertida pra mim no final das contas. Porque ver todo mundo desesperado foi magnífico. Foi por isso que eu comecei a falar assim, nossa, eu vou jogar no caos. E alguns momentos eu falei, tipo, nossa, eu não quero mais jogar, não aguento mais jogar, é, que não sei o quê. Foi porque foi muito pesado, gente. tipo assim A plateia, às vezes, é, não sei se entende. As pessoas que já jogaram provavelmente entendem, mas é muito pesado. Você tá conversando com alguém e a pessoa te contar, sei lá, uma coisa da bem pessoal dela e depois você, tipo, porra, tenho que eliminar essa pessoa, sabe? E, e, tipo, separar isso foi muito difícil. E eu até falei isso na... Uh, a minha descrição inicial do, do VD, eu acho que ficou bem legal, assim, porque resume bem no, foi meu jogo. Tipo, eu, eu acho que foi, foi bem assertivo, assim. E nela eu falei que tava tentando ter mais inteligência emocional e tal. Nossa, meu chat para moderação era só choro, falando, tipo, velho, eu não aguento mais, me tirei daqui, caralho. E às vezes eu falava, nossa, eu vou fazer isso, isso, isso, aquilo, e depois eu falava, nossa, não não vai dar certo, tô... todo mundo vai me trair, não sei o quê. <risos> é, é, essa rolecoça emocional, assim, é pesado, então, é, sei lá. Eu não me arrependo, mas eu fico com o pé atrás, essas coisas que é Foi uma decisão difícil. Ok. Bom, agora é a hora que eu pego vocês de surpresa e vou fazer um quadro que eu não avisei para vocês que ia fazer, mas porque eu quero que vocês sejam espontâneas nesse quadro. Lucas, nesse momento você vai imaginar que Tortuga foi uma temporada televisionada, que ela estava passando na televisão e todo mundo estava assistindo. Qual é o personagem, Lucas? O que que as pessoas estão vendo? O que que o público está vendo? Como você seria ditado? Ah, então, eu acho que seria aquela pessoa que fica correndo de canto para canto, sabe? Tipo, está aqui conversando com o e Josanias, e depois está ali conversando com o Leonel, depois está ali conversando com a Nath, e, tipo, está se movimentando o tempo todo e tem reações emocionais muito fortes, e, tipo, assim. É... é o tipo de pessoa que no meio da FTC começa a soltar as coisas. <risos> eu acho que seria bem eu, assim, tipo... Não na FTC, né? FTC é o momento de soltar as coisas. Mas no CT, que eu quis dizer. No meio de um CT, começar a soltar informação e cochichar na vida de um outro. Eu acho que eu seria esse personagem. <risos> Do... Tipo, um cara agitado, mas... É... Ao mesmo tempo, eu fui bastante leal e tal. assim, eu tentei fazer jogadas malucas mas não deram muito certo e eu acho que talvez numa ilha é, seria mais difícil me movimentar como foi possível no online né uhum. as pessoas viriam mais né? mas apesar de tudo eu ainda falava tipo assim eu chegava pra lá e falava ah eu acho que vou jogar com o <risos> vou jogar com o <risos> e tipo não foi punido por isso então assim é... eu falei isso com o Victor eu acho eu falei com ele nossa eu tenho uma ideia eu vou fazer isso e assim, isso vai ser foda e aí ele só riu da minha cara. Mas assim, não, não levou a sério, mas eu tentei. Eu acho que eu seria um personagem meio louco, assim, sabe? É, e você acha que as pessoas estariam torcendo para você nessa final que você que vocês construíram? Então, é, se fosse televisionado, eu acho que sim. Porque, apesar de tudo, foi uma trajetória interessante, eu acho. É, tipo assim, eu tive alianças fortes e duradouras, e ao mesmo tempo eu tentei me movimentar pra caralho e... e é, tentei fazer jogadas e tal, deram algumas certas, outras não, mas eu acho que, no mínimo, interessante. Talvez... É, e eu acredito que... Eu, eu achava que eu não era uma pessoa muito carismática, mas é, já me disseram o contrário, tipo, falaram que me acham bem carismático e tal, é, porque eu, eu sou... É complicado, minha personalidade. Eu sou uma pessoa, tipo assim. Quando eu não te conheço, eu, é difícil eu me abrir um pouco. Mas se você se esforça um pouquinho, eu me abro bastante, entendeu? Então, assim. É... Talvez as pessoas me achassem carismático também, não sei. E poderiam torcer para mim por isso. Mas. É... Caralho, eu, eu, eu era bem agitado, tipo assim. A gente ganhava, eu falava, ah, puta que pariu, ganhando, porra! <risos> no cu. E tipo, e aí, às vezes rolou de eu chegar aí no, no chat geral puto por causa de torcida, porque a plateia às vezes me afetou muito no início. Mas Vitor me fez um coaching, lá né? e falou: "Não deixa isso te afetar, amigo, E teve uma, teve um momento lá que eu falei diretamente pra plateia, tipo assim: "Velho, é, isso aí, tá torcendo para Calico, tomando no cu, ganhamos, porra". E tipo, não não posso as palavras, mas a minha minha reação era bem essa, sabe? Tipo assim, é, é isso, acho que, tipo, uma pessoa emocional, talvez carismática, e, tipo, tava pensando muito em estratégias, se movimentando para fazer estratégias, mas talvez não conseguiu fazer as melhores, né? não sei. Certo, muito bem, agora estou ansioso pelo retorno desse quadro, que você que acompanha o Chá com Alvinho de outras temporadas... Também com certeza estava sentindo pauta. Está de volta atacando Alvinho. Agora o jogo acabou. Agora as cartas estão na mesa. Não tem problema atacar Alvin ninguém. E o seu objetivo nesse quadro é dizer por que, que os seus concorrentes não merecem ganhar o show. Vamos começar em ordem alfabética pela Aline Lee. Por que, que a Aline não merece ganhar o jogo? Assim, é, é, não... Eu acho que a Aline, no início, ela fez um jogo bem difícil. Tipo, porque ela se tornou o bottom da, da, da tribo no no primeiro CT. Então, ela teve que se esgueirar ali e tentar desaparecer um pouco. Mas, ao mesmo tempo, acho que ela se mandou bem de tipo, ela se forçava muito nas provas. Nas provas das fotos, ela fez tipo, tudo. Assim, acho que aquela prova podia ter sido considerada imunidade individual da, da Aline, porque ela mandou muito bem. Mas é, esse momento, acho que foi o melhor momento dela, o momento que ela avisou para todo mundo que Matheus ia flipar e realmente estava flipando, mas, tipo assim, esse eu acho que era meio óbvio, tipo, todo mundo, ninguém tinha relação com, com o Matheus forte na né, flipar, então, assim, acho que esse, esse era meio óbvio, mas ela fez isso, foi um ponto assim, mas, tipo assim, era meio óbvio, então, eu não acho que conta tanto. E, assim, fora essas duas jogadas, que, tipo, mandou bem nas provas, ela foi um, um docinho para todo mundo. É, é realmente uma pessoa muito doce, ela é muito amável, tipo, assim, difícil ficar com raiva de Janine, tipo, qualquer coisa do tipo. Eu acho que ela deve ser, tipo assim... Ela é professora, né? Então, ela deve ser realmente um docinho com os alunos, essas coisas e tal. É... Aí, sei lá, ela, ela tem essa característica dela docinho, mas, ao mesmo tempo, ela não fez nada com isso, eu acho, sabe? Tipo assim... Ela poderia ter tentado jogadas mais fortes, mas eu acho que ela, ela não fez nenhuma jogada estratégica, tipo, dela, sabe? Eu não vejo, pelo menos, nenhuma. É... O máximo que ela fez, acho que foi essa parte da denúncia do, do, do Matheus, que todo mundo já sabia. Ela mandou bem nas provas, recuperou o social dela, que isso, tipo, um crédito também, mas... Não, não vi nenhuma jogada surpreendente dela, não vi eh, não vi ela se movimentar. Tipo assim Pode ter sido a minha percepção, mas eu não, não vi ela fazendo nada demais. Tipo assim. Muito bem. E agora chegou o momento de tacar o Albino no Leonel. porque que o Leonel não merece ganhar o jogo? Então, eu acho que é parecido com o de Aline, Mas, apesar de tudo, o Leonel, ele foi mais estratégico em firmar as alianças, eu acho. Tipo assim Desde o início... Ele, tava, ele era muito desconfiado também, tipo, assim, paranóico até. Tipo, chegava para mim, falava: ah, Acho que vão vir em mim, meu Deus, não sei o quê. E eu falava: Não, velho, acho que ninguém vai nascer, calma. Tá, tá. É... Mas eu não vi também jogada estratégica nenhuma dele. Tipo assim, decisão é... participando ativamente das decisões ou coisas do tipo, não vi ele fazer nada disso. Acho que ele não sugeria nome, sabe? É, não, não sugeria nome nem porquê, tipo assim. Ah, por exemplo, no, no, do Emeric, eu sugeri o nome do Emeric e, tipo, coletando informação junto com o resto da aliança, a gente teve certeza que ele provavelmente era a pessoa menos impulsionada. Não foi neto né, meu sozinho, isso mas eu chutei o nome da América inicialmente entendeu por causa da situação social até minha com ele tipo assim eu tinha certeza que ele não gostava de mim e é, se, não necessariamente não gostava de mim pessoalmente mas tipo assim é, não, não tava ele não confiava em mim então tipo não vi não vi Leonel fazer nada disso é, Leonel era sempre tipo, em quem a gente vai hoje, ele foi muito bem em provas, acho que mérito dele, mas eu acho que isso fez ele ficar muito confortável também. Talvez seja isso, não sei. Mas ele nunca chegava para a gente com um plano. Ele sempre perguntava qual era o plano. E, tipo, sim, por muito... É, apesar de ter dividido o mérito disso, eu acho, né? Junto com o Vitor e a Natália, eu fazia planos. Junto com o Vitor, junto com o Lati, a gente tinha planos. Mas eu não via plano nenhum por parte de Leonel. Até a plano de ir para as três, eu, ele e a Aline... Foi... eu falei com ele isso, tipo assim, eu falei com ele, velho, a nossa melhor chance é aí eu vou sair ali, né? porque Nath tá muito forte, Bibito também é um monstro, a gente não vai conseguir, tipo, ganhar de nenhum dos dois, então a gente tem que se juntar e tal, convencer ele, então, tipo assim, é... eu acho que ele falhou em fazer planos e executá-los, ele era muito indo junto com todo mundo e ao mesmo tempo ninguém confiava 100% nele, eu acho, tipo assim, as pessoas ficavam sempre com o um pé atrás em relação ao Leonel, porque ele te respondia uma pergunta com uma pergunta, sabe? Então a gente ficava sempre com medo dele, assim. Tipo, mas, ao mesmo tempo, ele sempre seguia. Nessa, Acho que a maior prova disso foi o CT do, do que o Vitor. A gente teve aquela loucura toda lá. Que a Nath chegou para ele e falou de, tipo, 10 minutos, acho, menos, talvez. Falou pra ele, ah, então a gente vai no Vitor. Tipo, ele era aliado do Vitor também. E ele só aceitou, tipo... Ele não sabia de nada. E aceitou, tipo, rápido. Então, tipo assim, eu acho que ele era o cara que seguiu o plano, sabe? Nunca foi o cabeça do plano, nem nada. Certo. Muito bem, Lucas. Agora chegou o momento de você fazer as suas considerações finais. Se você quiser dizer alguma coisa que você ainda não disse. Se não, pode fazer só pelo final aí. Se despedir das pessoas. E fazer os agradecimentos se tiver, se quiser. Oh, então, foi muito divertido, realmente, eu não esperava. É, quando os meninos me falaram para me inscrever, é, e quando eu vi, o pessoal lá me falou do jogo é, no RL, eu falei: nossa, isso deve ser uma boa furada, não sei o que e Mas, assim, agradeço muito todo mundo que me falou e, e me fez querer participar. Porque foi muito interessante uma experiência a nível pessoal mesmo. Tipo assim, é, é, ver qual é o meu limite emocional nas coisas. Assim, eu acho que teve um momento de. Essas coisas de traição mesmo, e amizade e tal. Eu acho que, tipo assim, isso te coloca num microscópio ali e, e força essas reações muito fortes nas pessoas. E até pô uma pessoa contra a outra, você ser desconfiado demais. É, você tem que confiar um pouco em todo mundo. Não dá para ficar... É, eu acho que isso me fez ver também muito posicionamento meu na vida, sabe? Tipo assim, coisas que eu posso melhorar em mim. E... Essas coisas. Então, tipo assim, tenho muito muito agradecer a todo mundo que me falou para participar. Aí, principalmente, o Caíque, o VD e o pessoal que estava no URL. É, queria agradecer também... É, minha mãe me ajudou pra caralho. <risos> minha, mãe, minha mãe me ajudava a fazer todos os materiais, gente. Tipo, e ela também participou, né, de certa forma, do meu discurso inicial do jogo. assim Contei a maldição da vida lá com ela. Mas, tipo, companheiraça, é, não me perdoou pelos momentos que eu fiquei é, até tarde jogando e fazendo barulho. É... Uh, e o pessoal da minha aliança, sabe? Assim, e sem eles eu não estaria aqui. Principalmente Vitor, Nath, é, Leonel é, E. Tipo, é isso, eu acho. Eu agradecer a eles, porque me, me ajudaram várias vezes a me manter no jogo. E. Sei lá, eu acho que a amizade que fica com as pessoas é importante, sabe? E eu espero. Manter alguma, algum tipo de amizade com as pessoas. Porque eu, eu, eu sou muito fechado para ficar buscando as pessoas, sabe? Acho que se me colocarem no grupo com todo mundo, tá? Ah, vamos estar no grupo aqui, todo mundo... eu socializo melhor. Mas individualmente é, é muito difícil. Então, tipo assim, esse era até uma um, um das coisas que eu não queria participar do do online. Porque eu falava, velho, eu não mando mensagem pra ninguém, tipo assim, no individual, sabe? Como é que eu vou participar desse programa? Mas como era um jogo, eu acho que as coisas vão fluindo melhor. O não te força a fazer isso, né? É, se você não faz isso, meu amigo, você vai ficar tipo assim, no Boro em um dia, tá ligado? o que aconteceu com a e Tipo assim, eu, eu deve ter ido dormir, tá ligado? E eu já, já tava no Boro porque não fazia social. É, é tenso, isso é muito tenso. Mas é muito divertido, me diverti muito. Obrigado a todo mundo. E isso aí. Obrigado à torcida Show. da plateia também, teve gente torcendo por mim, e teve gente que estava torcendo por mim que eu não sabia, muito obrigado por não não terem feito algo aí, <risos> foi, foi, muito, é. foi muito bom saber que vocês estavam torcendo por mim, eu tava meio triste, porque a plateia só falava de Calico, né? então... é? Ai ai. Tá certo, Lucas, eu te agradeço também tá minha companhia, foi ótimo, boa sorte para você que seja uma final disputada muito bonita, que vença o, o que convencer melhor o júri. E agora tá na mão deles. Para vocês que, estavam, que estão, estão acompanhando o nosso chá, se você começou por aqui, ainda tem dois finalistas para você ver o que eles têm para dizer. Se você tá chegando aqui por último, é a nossa despedida por enquanto. Então, um beijo para vocês, obrigado pela companhia pela audiência que vocês dão sempre, pelos toques, pelos feedbacks. Um beijo e até a próxima que a gente vai descobrir quando vai ser. <risos> tchau, tchau.